Felinho, seguinte, lançamento BMW S1000RR, eu tô aqui com o Cesena, quem já sabe, acompanhou um vídeo antigo, eu, cara, enchi o saco dele o tempo todo na pista, a gente ficou fazendo várias mudanças, obrigado por estar tá aqui, obrigado isso, pela filho? oportunidade, prazer, demais, tá? O tá prazer é meu de fazer a cobertura do lançamento desse, e eu vou falar um pouquinho das mudanças, e eu vou começar com essa aqui, que é o seguinte, nessa versão, você tem já... A questão do escape ser um Akrapovic de fábrica, você ter a asa fazendo parte da carenagem com uma alma de fixação bem reforçada para ajudar isso, né? Exatamente, o que dá mais eficiência e ganha mais downforce, né? ou seja, você tem uma sustentação interna, não é só uma carenagem. E essa variação que ele estava explicando aqui é o seguinte, inicial 3kg, Chegando a 11 quilos, ou seja, você tem a frente na mão o tempo todo. Onde você percebe isso? Sabe aquela série de curva que você faz e a moto começa a dar aquela chimada, aquela chacoalhada? Não só os controles que a gente tem aqui, mas a questão de estabilização rápida, a aerodinâmica, que faz uma grande diferença, não é isso? Exato, a aerodinâmica é tudo, né? Para performance, claro, tecnologia é importante, mas quando você tem a moto acertada com aerodinâmica boa, e aí a bolha também ajuda, ou ela seja, deu uma, ela deu uma. aumentou. E não então... é acessório, só é de série mesmo, ou seja, cada vez mais a BMW se preocupando em colocar na moto é o que realmente o público está buscando. né? Não, luxo. Motor. Motor. Falando de motor, nós temos 210 cavalos na, na versão 2023, ou seja, são 3 cavalos a mais que a, que a versão atual, que hoje está no mercado, e 113 metros de torque, estamos falando aí para quem gosta de fazer quiloforço, algum... 11,5. Praticamente um para um, então. Praticamente para um. O peso dessa versão aqui, 197 kg, então nós estamos falando de 210 para 197 E é aquela brincadeira de um para um, né? Sempre tentando chegar, carro e moto tentando chegar na, na relação ideal. Não, para você ter uma ideia, essa briga com peso-potência é tão grande e intensa que até a bateria é de lítio, que é muito mais leve que o modelo tradicional. Então Exato. cada ganho faz a diferença aqui para... Para pilotagem. E é o seguinte, essa aqui você tem é, o disco Brembo, numa fixação diferente, porque no outro modelo, que é a M-Packet, que a gente vai lá, muda a roda também, ela vem calçada com um Sportec M9, que é o Metzeler, que eu acredito que já vinha na, na, versão, Não, na versão atual. A corrente agora, estamos falando de uma Regina top, uma GPZ sensacional, que tem é, uma longa duração, inclusive na parte da lubrificação. Por causa dos oorinhos, da composição dela, fica melhor, porque aqui você sabe que tem torque, né, filho? Então, por mais que você configura a potência, não, eu vou dar um. Sempre que você esperta a mão até ela entrar em ação, dá aquela. É. Então, você tem uma corrente de performance e vale muito a pena. Isso é uma coisa que é de série nas quatro versões. Tá. Ou seja, foi uma preocupação da BMW também, nivelar as quatro versões com alguns itens padrão para as quatro. E aí as diferenciações relacionadas mais a. À... A, a M Performance, né? Vamos lá mostrar outra lá. colorida Que é o tricolor, né? E aqui você consegue ver melhor, né? O difusor Sim. de ar, o famoso winglet né? Toda aerodinâmica, ou seja Todo o design que proporciona E fica bonito também, né? Suspensão dianteira e traseira Marzoc Então você tem aí um Um conjunto que tem Uma eficiência é, Pra quem não conhece, bicicleta É difícil, né? Então imagina aqui agora e outra coisa, é, nessa aqui a gente também tem a questão do manete regulável, não é isso? Exatamente, é o manete M Performance, que aí já no pacote M e no pacote M Carbon você tem esse manete especial regulável e também a proteção aqui do manete de freio, que também é muito importante, principalmente é, para quem lever, vai para pista, né? Nossa, é sensacional, porque não entra aqui no freio, o cara não dá aquela é, né? ejetada, né? Sim, dá sim, ejetado, sim. Né? Falando um pouco de tecnologia, vamos lá. Cara, tecnologia... Eu gosto de dizer, e é a verdade, a BMW é pioneira em tecnologia, então todos os modelos pode ter certeza que vai ter uma tecnologia embarcada muito grande. E aqui a gente está falando é, de DTC, que é o Dynamic Traction é, Control, controle de tração, você tem também o Dumping Control, o MSR que é o controle de, também é, através do freio motor, ABS Pro, claro, tudo isso já tinha no anterior, mas aqui nessa moto melhorado, Então tá. Seu público que gosta de andar e gosta de andar na pista vai saber o que eu estou falando. Slide Assist Control e Slide Control. Ou seja, Brake Assist Control e Slide Control. Ou seja, entrada de curva, aquele, aquela saidinha de traseira controlada, controlada e também na saída de curva na aceleração com Slide Control também controlado. E tudo isso você pode regular no painel a intensidade mais ou menos a intensidade, Puts, ou até sim. desligar. Então por exemplo, o cara que tem uma dificuldade com noção de força no freio traseiro, o cara vai ter um controle ali da própria máquina fazendo, então vai aquele ponto, vem até aqui, já encaixa e vai embora. Exatamente. exatamente. Aí... Para quem, tá, quem não tem essa noção, é maravilhoso isso. E aí vou Vamos te ficar. falar o que, que faz ter é, é, esse, esse controle e toda essa tecnologia. né tá. Uma mudança de sensores. Então, antigamente tínhamos sensores pendulares, ou seja, o ABS Pro, tá. conforme você vai entrando na curva e a moto vai inclinando, o ABS vai te dando mais, mais pressão, mais freio ou menos freio conforme né, a intensidade, conforme a curva. Certo. Aqui nós estamos falando de sensores no plano cartesiano, ou seja, não é só pendulares, sim frente e trás. Então você já está freando, ele já está sabendo que você precisa ali do... Da assistência Puta, então, no próprio deslocamento, você... ele faz a leitura exatamente. E, já... e vou te dar aí uma, uma curiosidade: vai 30 milissegundos. 30 Nossa, milissegundos, é... você piscar de óleo são em cerca de 120 milissegundos. Ou seja, você piscou, já acionou quatro <risos> então, vezes. Então tá, entendi, entendi. Nossa, então é muito agressiva a parada. Exato. Nossa, sensacional, cara. Isso vai ser um diferencial até para pilotagem. Se você quer saber, porque a... você lembra, né? Quando teve a apresentação, eu perguntei, Pô, vocês andam sem controle de tração, tal, tal, tal? Não, a gente depende bastante da eletrônica, Exato. a gente, inclusive, briga para ela não entrar. Quando Exato. ela está entrando, a gente sabe que a gente tem que dar uma melhorada nisso. É. Então, se você tem mais controle ainda, tanto de reaceleração quanto frenagem, poder carregar mais o freio, tudo isso sendo ajustado e a moto tendo as percepções, quer dizer, você tem uma pilotagem muito mais segura, muito mais legal. A ABS dianteira desliga? O ABS dianteiro não desliga. Você tá com... vendo? Você vê? Tem tá. como desligar é. na pista. Tá. Não desliga para você, para o uso normal. Se você desativar a rabeta, né, os piscas traseiros, a, o, a luz de freio e tirar fora ali o suporte de placa, entende que você está na pista, porque são itens de segurança. Certo. E aí sim você consegue desabilitar o freio dianteiro. O traseiro desliga, como já era tal. O traseiro desliga. No painel mesmo você consegue regular e desligar o ABS traseiro. Assim como também controlar, desligar ou colocar mais o anti-wheeling e o anti-RL também. Show de bola. E na, no, na Carbon, quais são as principais mudanças? A roda de carbono, esse, é, essa asa que você chamou, como é que é o nome? Winglet. winglet Bem winglet. mais bonita, né? É. É, winglet exato, em carbono, o que mais que ela fica em carbono? É. Ah, as carenagens inferiores para a lama dianteira e traseira também em fibra de carbono, tá. é, a ideia é reduzir peso, né? Certo. Então, ou seja, quanto mais você está chegando no modelo high-end, você vai reduzindo mais peso, você tem uma diferença aí de 2kg entre uma versão não. comum e a versão de fibra de carbono. E eu te falo faz diferença, porque eu tenho que perder 2kg e não estou conseguindo, <risos> então assim, é faz diferença, se der para fazer na moto tá bom para claro. caramba. Agora é. eu vou entrar na, na boa, vamos, vamos lá boa, vamos. é o seguinte, é... quem acompanha a corrida sabe Teve uma questão de mudança, e essa já teve uma gigantesca, na questão não só de todo o modelo, óbvio, mas a posição da balança. Então teve uma questão que no começo era interessante o entre-eixo mais para cá, aí depois nesse decorrer o entre-eixo era legal um pouco mais para trás, e aí teve realmente o uma mudança em relação à fixação do, no quadro elástico, qual que foi aqui a, a pegada? Essa pergunta é boa porque a gente falou sobre isso no lançamento do modelo anterior lá. Por isso que lá eu queria Por isso que eu queria você aqui. E não, só para você ter uma ideia, filho, eu entrei, eu pedi para ele separar uma pra gente ficar mexendo, você lembra, né? Não, Cada entrada a gente não, tem que fazer, é. né? Então eu falei para ele, ele falou, não, tem mudança aqui e tal, e eu fiz o questionamento agora e realmente teve mais uma mudança. Teve, lá atrás já a BMW preparava para essa mudança atual. Ah. É, o entre-eixo tá maior, 13 mm, a gente fala de 13 milímetros, pode parecer pouco, mas quando você tá na pista faz também diferença. Claro. Claro. E o ajuste da balança, você tem um ajuste da balança traseiro também diferente do modelo anterior, que era só também na, na M o que dá também uma balança. um pouco tem maior, tem todas, essa... todas as versões. Nossa, tem sensacional. Essa. Então ele está tá um pouco mais elevado. Exato. Então, pra você ter uma ideia, é, isso é interessante porque quando você tem um integration um pouco maior, filho principalmente para uma moto que vai ter leitura de slide, Quanto maior o entre-eixo, mais mansa ela tem nesse movimento e melhor performance em reta. Quanto mais curto, mais agilidade, mas também ela tem a tendência de escapar mais. Então, numa configuração dessa, eu acredito, tá, com o conhecimento que eu tenho, que você consegue, por mais que seja maior o entre-eixo, ter a sensação da mesma moto, porém com muito mais controle. Exato. Assim como o Downforce tem o objetivo de ter a moto mais no chão, quando você tem um entre-eixo maior, você baixa também o centro de massa. Baixou Boa. o centro de massa. Você tá entendendo? Você também tem a Não estabilidade Não tem aqui. Maior. É isso. Pô, show de bola. Cara, ó, essa é a apresentação. Você me chama pro teste, tá bom? Claro, é, é, Não, é o que eu é ia falar. A, Só a, falta a gente, agora andar com é, ela. É, né? pra gente colocar em prática tudo que a gente falou aqui. Mais alguma coisa que eu, eu acabei deixando passar? Porque você sabe que aqui é sem script, né, filho? É, vai que vai, tio Guedinha já era. Você tem um Não, acho que a gente falou de todos, todos os atributos, mas falando em especial de, de Brasil, tá. né, vai ter a possibilidade também de, de colocar o monoposto aqui, o que é muito legal. Legal. É, deixar a moto mais esportiva ainda. Você tá. substitui o banco e coloca aqui uma peça do, do monoposto. Essa aqui tem um detalhezinho diferente também do banco. Do né? Banco M, a grafia tá. do, do banco M, ou seja, já há dois anos que a gente vem trabalhando com o motor também para motocicletas, né? A textura aqui muda não? A textura não. Tá, a textura tá. é o mesmo, é mesmo banco. E, e, e é importante, Eu posso frisar mais um ponto também, aí falando de mercado? Vai. É importantíssimo a, a, a RR para a BMW no Brasil. Nós somos hoje terceiro mercado global, que é muito importante e mostra a relevância. Então, cada vez mais nós vamos ver os modelos chegando no Brasil mais rapidamente, mais perto dos lançamentos globais. Principalmente desse modelo aqui E se Deus quiser Cada vez mais modelos também nessa Pô, eu linha. fico feliz E eu vou confessar pra você Você sabe que eu amo super esportiva, né? Tá, tá. no sangue é. Então ver o um lançamento Eu ver que tá Meu, tamo aqui e tal Eu fico muito contente De verdade É, é sensacional E é Bom, sempre muito bem-vindo Obrigado, tá? Filhos, é isso Espero que vocês tenham gostado Lançamento BMW S1000RR Tem a Premium Tem a m -Pack, Tem a Carbon E aguardo agora O teste Ride Que eu vou... Encheu o saco dele um pouquinho mais. Obrigado <risos> pra caramba, tá? Quer, tá deixar, mesmo, quer deixar um beijo pra alguém lá? Alguma coisa? Não, do... Um abraço pra todos os seus espectadores aí, né? Que Bo... a gente. É isso. Tchau, galera filhinho. Valeu.